E recebemos aqui na Onda Oeste, no nosso programa do meio-dia, o adestrador de cães, Renato Arantes. Ele é daqui de Piuí e, e ele faz esse trabalho há sete anos que ele vem preparando cães para o convívio social. Renato, boa tarde, seja bem-vindo à Onda Oeste. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É, um bom dia e boa tarde aos ouvintes também. Ô, Renato, quando se fala da raça Pitbull, Algumas pessoas logo fazem a associação como sendo um animal agressivo e perigoso. O que dizer sobre essa raça? Olha, na verdade ele é um cão até simpático, é um cão ciumento, protetor. É, a questão é que ele tem na estrutura física, né, morfológica, a capacidade de um poder destrutivo. Então, se esse animal foge do comportamento correto... Ele, por ter uma genética aí com animais da raça Terrier e Bulldog, ele tem algumas deficiências de compreensão, de audição, é, até de faro. Então, se você não, não prepara esse animal para estar tá recebendo uma família, diversidades na rua, outros cães, quando ele resolver, ele resolver agir, ele vai ser impulsivo e vai predominar o comportamento dele. Tá certo. Renato, entrando agora mais especificamente então nessa questão do adestramento, como, quando se deve iniciar esse adestramento, é, é melhor um adestramento quando o cão já é jovem? Há também um adestramento de ressocialização? Nos, nos fale... Por gentileza, como que é feito esse adestramento em Pitbull, também em outras raças, como Rottweiler, Pastor Alemão também, são cães muito fortes, né, fisicamente, e são é cães aí que, que podem gerar algum, algum tipo de risco para as pessoas, como aconteceu nesse caso em Itaúna. É, vários transtornos. Né? A questão é que, para qual função esse cão vai entrar na sua vida, no seu, no seu lar? É, se for para companhia, você tem que fazer a introdução dele no meio de outras pessoas, outros lugares... Quais você vai visitar Vai passear com ele né? Você vai viver a vida com o seu animal Então é, ele está para ter uma função Com você, ele está para participar Ele só existe que você adquiriu Comprou, ganhou, adotou, certo? Exatamente. É, depende do ambiente Ele tem que se preparado desde jovem Então não, ad, não adianta adotar um cão adulto Ele já tem que ter, crescer naquele ambiente ali Principalmente se for um cão de guarda é, Guarda de território, guarda pessoal Que é da família, fica dentro de casa Guarda de empresa, né? O pitbull, ele tem que ser treinado desde jovem, mas ele pode sofrer também uma ressocialização, caso é, em algum período da vida dele ele extrapolar em algum limite, certo? É, é de praxe a gente trabalhar as partes fortes dos animais e os déficits também, né? principalmente os déficits. Então, a deficiência dele vai ser trabalhada. Essa parte de mordida, de mandíbula, isso praticamente não vai existir no treino desse cão, é, o pitbull por si só, ele já coloca medo em quem vê ele no quintal, né? Ele já elimina a capacidade ali de um indivíduo, um meliante, tá pulando o lote, a casa, a residência, ou se aproximando de uma pessoa que esteja com um exemplar da raça, certo? Então é legal que a gente trabalhe ele junto, sociável, com guia curta, de preferência focinheira, colar de elo enforcador, pode ser travado, tem uma forma de se travar ele para não enforcar mas tem que ser bem regulado, perto da orelha, é, manter, manter a postura desse animal durante os passeios, introduzir ele em bandos, mostrar ele para animais de rua, é, facilitar a companhia dele com criança, isso você estando observando e acompanhando o comportamento dos dois. A criança não pode estar tá correndo, não pode estar tá fazendo briga. Né? Ele é um animal bem bacana, a questão que ele se diferencia dos outros é mesmo na força. E na falta de educação do larga, do solta. Então, uhum. se ele morde, ele vai ficar fixado né naquela lembrança antiga de um animal de caça, de abate, de agarre. Né? Isso está na genética dele, né? Está na genética dele. É, há muitos anos ele já é selecionado para ser assim. Então, para você ter um cão que você goste, que você simpatiza com a pelagem, com o porte, com outros tipos de comportamento, você tem que lembrar que ele tem isso no comportamento dele e algum dia pode vir a florar. É isso que você quer evitar, é isso que as pessoas que têm Querem evitar né? Ele já tem a má fama, todo mundo que olha imagina o pior Mas quem tem, às vezes Sabe que o cão é um amor de pessoa Cuida das crianças, cuida do carro é, Não foge no portão Mas em vários outros casos, assim como esse Que aconteceu em Itaúna Eles ficam livremente fazendo, aprontando né? Atacando outros animais é, Pessoas que estão passeando com outros cães né? Então animal nenhum deva ficar Permanecendo solto em ambiente aberto não, não, é, não só o pitbull, né? Porque a gente vê, por não exemplo, esses cães de, de rua, né? esses vira-latas, popularmente como são conhecidos, uhum, os mestiços. Mestiços, eles é, também são violentos. né A gente vê eles perseguindo uhum. motociclistas, perseguindo carros, ciclistas que passam, né? eles até atacam. E não tem nada a ver com o pitbull. É a questão da criação, que é, é criado A, forma, solto a poder... forma que cria, né? É, mas mesmo assim, você tem que testar esse animal, mesmo você já dando. Todo um aparato de crescimento para ele estabilizar o, o comportamento, você tem que estar tá testando ele esporadicamente. Chama reciclar o animal. Uhum. né Vários tipos de animais eh, na conduta com o ser humano, você tem que ficar reciclando. Vamos passear que tem tempo que eu não passei Vamos exercitar primeiro. O pitbull em si não é treinar a parte dele, correr com ele, cansar ele, porque ele vai treinar a ser um atleta. Ele cada vez vai ficar mais condicionado à resistência. E, então, você tem que treinar um senta, um junto, um sobe, desce, fica. Isso parte para também um vira-lata, um mestiço, um, uhum. um yorkshire, que seja um shih tzu. É, todos precisa ter esse comportamento. Se está no meio das pessoas, ele tem que ser educado como um tal. Às vezes, eles são levados como membros da família, mas não são educados como membro da família. Você educa a criança, você dá um castigo para ela, você dá uma definição de onde ela vai estar e como... E para o seu animal você deixa porque é um cachorro E sendo que é muito similar a questão de família e matilha entre eles e nós Então por isso que casa muito bem essa união Em relação aos demais animais que se tem na natureza uhum. Ô, Renato, quais outras raças de cachorro semelhantes aí o pitbull Que a pessoa deve ter uma atenção redobrada? Olha, o pitbull quando ele aceita as pessoas ali Ele, ele mostra um respeito legal, um carinho então, sempre que eu estou começando o adestramento, eles mantêm comportamento comigo dali para frente, mesmo na, na ausência dos tutores. Já o rottweiler ele é um cão que se expressa sempre é, a ponto de te cobrar alguma coisa que ele não está gostando numa postura invasiva, é, já entrando aí na gente, rosnando, avançando. Então, o Pitbull, é, o rottweiler o Doberman, é, o Filo Brasileiro, quando não educado, né? É, até mesmo o border collie, ou cães de pastoreio, que tem mania de mord mordiscar os pés, esses cães podem se tornar agressivo e pastorear as pessoas mordendo elas. Então, se ele está num ambiente errado é, de função, é, ou se ele está numa genética que é para aquela função e está cumprindo algo diferente, é, ele precisa ser trabalhado isso e ter uma atenção maior com eles. Perfeito. Ô, Renato, voltando, por exemplo, nesse caso de Itaúna e tantos outros né, que, que são noticiados aí, é, com alguma, até com alguma frequência, até o ano passado a gente trouxe muitas notícias sobre ataques de pitbulls, principalmente aqui na região sul de Minas, ali na, na cidade de Varginha, estava tendo muitos problemas sobre isso. É, quais são as dicas que a gente pode passar para as pessoas que podem enfrentar o que, que esse senhor enfrentou aqui? É. é por exemplo, como sobreviver, né? tentar sobreviver? Tem alguma maneira certa, algum tipo de, de ação que a pessoa pode, pode ter para poder se defender? É, a, a manobra de se fugir de um ataque de cão ou de vários cães é se isolar na parede em contato com a parede, ficar próximo de frente ao cão é, e tentar buscar ajuda com sinal, evitando barulho de grito e tal. O pitbull é um cão de agarre, ele chega sem farejar, ele não tem mais essa... Ele nunca teve capaz essa ideia de farejar o alvo ou a presa. Ele chega sem perguntar e ataca. Então, no caso de uma pessoa vir um cão desse tipo, é porque às vezes tem pitbulls mansos que começam o ataque a partir da movimentação que a pessoa faz. É, eu acho que o ano passado teve um caso de um, de uma pessoa, um jovem salvou uma criança colocando ela em cima do carro. Beleza, yeah. o ato de você subir, igual o senhor fez, subiu no equipamento de academia... Vai eliminar a ideia do cão alcançar ele certo? Mas tem pitbulls que são capazes De escalar e pular muito alto Assim como outros animais Tem pitbulls que sobe até em árvore né? é verdade. De é, metros, Às vezes metros. são treinados para isso, isso ou São filhos de animais que fazem isso Não quer dizer que um filho de campeão Vai ser campeão, mas ele traz na genética A capacidade, então falta o que? O treino uhum. Se ali naquela situação de briga Ou de ataque foi a situação de treino Ele vai tentar alcançar A presa ele é determinado ele já tem uma parte respiratória Muito bem posicionada Para ele estar tá com a boca trancada no, no alvo dele e poder respirar E ficar por ali né? A forma de salvar alguém dessa maneira Que tiver um cão atracado em algum membro É despejar a água Bem lentamente no focinho E não jogar um balde de água no animal Essa água vai tampar a parte respiratória E aí ele vai ter que abrir a boca E você tem poucos segundos para poder tirar Esse animal dali, certo? Então eu indico que uma, antes de acontecer o acidente, os pitbulls das pessoas ou estejam de focinheira ou pelo menos de coleira enforcador. Porque a única forma de se tirar ele de alguém, ao invés de pegar no pé, no rabo, no couro, vai tomar mordida também. Naquele momento é tenso e o animal vai morder tudo que aparecer ao redor, certo? Sim. Então é, posicionar na parede, evitar movimentação com os braços e gritar até alguém perceber o perigo que você está correndo. Evitar correr, ou se for para correr, por um lugar alto e o mais rápido possível. Aí já depois parte da situação de como tirar aquele animal de perto daquela pessoa. Uhum. Ele deveria estar com peitoral ou coleira, né? Alguém tira uma correia, um cinto, passa ali e já faz uma guia, certo? Sim. Geralmente ele estressa com aquele alvo e ele não vai atacar mais ninguém. Uhum. É, de outra forma, sim, de evitar isso é treinar a não fugir, é, se for manter ele solto é, Que eu acho errado Mas numa guia longa talvez, uns 6 metros de corda Uma focinheira O peitoral às vezes é bem Mal utilizado porque ele é para tração é, Horizontal E a gente passeia com o animal na vertical é, Então a guia tem que ser posicionada Na cabeça, tem que tomar conta da boca dele É uhum. A parte, o membro mais forte Do animal é o, é, o é o pescoço É onde ele carrega o peso do que ele morde Do que ele ataca Perfeito. O e... Renato é, é verdade ou mentira de que o pitbull ele visa quando ele vai atacar a pessoa visa a região do pescoço? Sim, é uma manobra de ataque dele aí é, para ser mais procurar o quanto mais eficaz, né? Então se ele trava ali na venta do boi que é o focinho ou no pescoço de, desse animal, é, ele em relação a crianças que são para eles animais pequenos é mais com, é, compatível o combate, ele vai atacar também no pescoço é, eu já tive vários treinos de filhote ali com 3 meses de idade 4 meses de idade e que já atacava no meu rosto já porque eu estava treinando algum tipo de postura é, no, no, no, no passeio na guia, no portão e esse animal já tem esse olhar voltado para a fuça, para a cabeça da presa dele é, mas dependendo, se ele não tiver esse perfil, nunca tiver trabalhado o ataque, a briga Ele vai pegar em qualquer lugar Então ele vai atacar qualquer membro que ele alcançar é, Cães de ataque, como os pastores alemão A gente trabalha o braço Que é onde a gente usa a manga Que é onde ele vai morder é, Alguns cães são conhecidos como cães mangueiro Que só atacam a manga Mas é a parte que o possível meliante Vai estar tá preferindo golpes né? é, Ou até enforcando E segurando esse cão Então a manobra é segurar no braço e cair para o chão se o pitbull fazer isso por treino, ele pode ter uma função de guarda, mas se ele for um cão de rua ou para a rua, ou um cão apenas de quintal, ele vai morder o que ele alcançar mesmo. Perfeito. É, trazendo agora uma informação para o pessoal e até para contextualizar, uma última pergunta aqui para o Renato. A Lei 2140 de 2011... Ela prevê que os cães de raças Notoriamente violentas ou perigosas Só podem ser levados aos parques Praças ou vias públicas Onde ocorra a presença de crianças Ou pessoas indefesas Com a utilização de coleira Guia curta de condução Enforcador e focinheira Coisa que o Renato já nos disse aqui né? Isso é importante Renato Porque você disse uma coisa interessante Um pitbull manso Ou aquele pitbull Aquele animal que foi é, adestrado, que foi treinado Ele pode, em situações é, de algum movimento, de algum estresse Ele pode desencadear esse tipo de ataque Então, reforçar de novo né, a, a importância desses itens obrigatórios para esses animais Sim, é, a questão de você querer ter, manter um pitbull Ela pode ser legal a partir do momento que você seleciona a genética dele Então, pais mais dóceis, né? É, animais também, possivelmente assim, o é, uso desses instrumentos aí já inibir que ele possa é, participar de alguma briga com cães que possa até atacar né? uhum. é, você durante seu passeio com o seu pitbull. Então, assim, evitar que ele revida, é, trabalhar a submissão desde filhote. É, o trabalho da submissão Ele é feito quase que como uma parte natural entre cães e com outros cães, uma comunicação bem similar. É trabalhar do gesto, a imobilização, o toque. É, então a partir daí o animal vai crescendo você coloca a coleira, você já ade adequa a focinheira do tamanho que ele estiver, depois mais para frente você vai adequar isso de novo. É né? um então, cão que tem a mandíbula grossa por genética sem você ter que trabalhar. Então evita trabalhar mordidas, brincadeiras de mordida. É, quanto guia mais curta melhor. Parque, lugar aberto, praça, leva uma guia longa. Né? Coloca o peitoral às vezes. Então, assim, tem como aproveitar assim, tem como treinar ele a saltar, a pegar brinquedo, a trazer bolinha. Não é que ele tem só que escalar, só morder, só segurar, certo? Sim. Ele já tem essas características bem desenvolvidas. Renato, aqui em Piuí, tem muito pitbull já adestrado por você? Tem alguns que eu trabalhei de vários tamanhos e idades. É, Para mim, eu acho uma raça até fácil de eu trabalhar, mas pro tutor ele às vezes não consegue pela força que ele desenvolve, né, ao crescimento dele. E o cachorro em si ele sabe muito bem qual família que ele tem, que tipo de tutor que ele tem. Então se aquele tutor ele ele é um, ele é mais brando, aquele animal vai ser mais forte. É, essa que é a característica mais difícil de, de passar no adestramento deles, a leveza na guia. Mas é sobre evitar brigas, é, cães que de rua que vem atrás, né, latindo para eles. Já consegui com bastante A questão normal, rotineira De roer coisas na casa Roer o carro, a moto Fugir no portão É um cão, como Como os outros é, Só foge mesmo da característica morfológica dele Que é bem diferente Tá certo, Renato Agradecer por ter vindo aqui Trazer esses esclarecimentos E deixa o seu telefone aí Se alguém quiser fazer contato com você Claro, vai ser um prazer estar ajudando as pessoas. Eu acho que o conhecimento ele é válido quando você difunde e passa adiante. Né? Isso. É, meu contato é 9379-9906-6486. Né, e quem tiver dúvida de comportamento ou como agir, como fazer, é, às vezes tem um animal que não cai bem naquele ambiente, ele precisa ser remanejado e adquirir outro animal. Então, tem quem está precisando, né? Uhum. é melhor do que abandonar e vai causar transtornos a pessoas ali. Né? É verdade. Como diz na reportagem, o senhor, a vítima que foi atacada, ele disse, a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Daí a questão de, às vezes, o proprietário, o dono desse cachorro, pensar, ah, não vai acontecer nada, está seguro e tal. Uhum. Toda atenção, né? neste caso, tendo em vista a força do animal... E outras né, é, habilidades dele, deve, a, a atenção deve ser redobrada, os cuidados, nesse sentido, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é, a prevenção é muito importante. É, melhor do que remediar depois, né? Então, o canil tem que ser escolhido, a tipo de tela, o é, um ambiente que você vai fornecer, sim, as regras. Daquele. Isso se chama manejo. O manejo ele tem que ser introduzido em qualquer espécie de animal de estimação. Ele foge do natural na, na, na, na, no mato, na floresta, né? Então a gente sabe as características ali Mas ele vem com um manual de características Para ele usar as características Você tem que passar Você tem que cobrar dele Então você tem que ter essa atenção sim Ele só sai para trabalho Que seja passear na pracinha É o trabalho dele, te acompanhar na pracinha Tá, tá certo, certo Renato, muito obrigado um pela sua participação aqui, eu que agradeço. Tá? trazer esclarecimentos, é importante para desmistificar também um pouco sobre essa questão da raça pitbull, como eu fiz a primeira pergunta, quando você fala em pitbull é um animal agressivo que vai ferir as Só pessoas, associa, né? associa a diretamente é isso, é então assim, é hein? preciso conhecer sobre a raça né? e trazer a, a informação a ponderação de um profissional como o Renato é. aqui, de Piuí, para que as pessoas saibam lidar com esse animal. Ele não é um animal banal, não. Em um ambiente certo, ele pode ser bem visto é, e causar ali muito amor, muito gosto de ter, mas Bom. no ambiente errado, ele vai sim causar transtorno. Tá, tá certo. certo. Muito obrigado, Renato. Obrigado a você. É...